Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de ciências do sexto ano. A nossa aula de hoje é sobre ecologia, os fundamentos da ecologia, como os seres vivos se relacionam no ambiente e os desequilíbrios ecológicos. Os fundamentos da ecologia... Quando nós estudamos ecologia, nós estamos não só falando da cadeia alimentar e como ela funciona, mas também os processos que envolvem a, o produtor, né? Porque toda a cadeia, ela só ocorre porque nós temos um produtor que consegue produzir o seu próprio alimento, ou seja, é um ser autótrofo, através, seja da fotossíntese ou da respiração. Então, processos importantes, além da fotossíntese, também temos a respiração, certo? Que a... Nós conseguimos converter glicose e oxigênio em gás carbônico, água e energia. Então, aqui nós temos um pequeno resumo de como ocorre a cadeia alimentar. De uma forma bem simplificada, mas vai dar para a gente compreender. O produtor é um ser autótrofo, ou seja, ele vai conseguir produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Ele vai conseguir converter toda a água que se encontra no ambiente e o gás carbônico, e, através da luz ele vai transformar aquilo no seu alimento que é a glicose o oxigênio e a água certo esse produtor vai servir de alimento para o nosso consumidor primário que normalmente são animais herbívoros esses animais herbívoros vão servir para o consumidor secundário terciário e final que são carnívoros certo esse consumidor final é, normalmente nós pensamos que ele é o último, então ele vai ali, é, acabou aqui o processo de, o ciclo né, de cadeia alimentar, mas não, com a morte desse consumidor final, nós temos os decompositores, eles sim finalizam o processo de cadeia alimentar, certo? E se inicia tudo novamente. Aqui embaixo nós temos é, um esquema de como ocorre a fotossíntese e a respiração, que nós já falamos ali. Então, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos, vai ser a transformação de água e gás carbônico, certo? Através da luz, nós vemos aqui, ó, através da luz, e vai transformar em glicose, oxigênio e a água. E a respiração ocorre na mitocôndria, ela vai transformar a glicose e o oxigênio, a glicose vai se separar em ATPs e NADHs e nós vamos conseguir transferir isso e transformar em gás carbônico, água e energia. Agora nós vamos para as relações, né? o que ocorre aqui? Nós já estudamos como ocorre a cadeia alimentar, mas como nós podemos é, separar a natureza? Quando nós temos espécies iguais vivendo juntas, nós chamamos de população. Então, ali, a espécie A com a espécie A é uma população. Aquela população são da mesma espécie. Quando nós misturamos agora a população, ou seja, animais de uma espécie com outra população, animais de outra espécie, nós estamos falando de uma comunidade. E a comunidade com o ambiente é o que chamamos de ecossistema. Como os seres vivos se relacionam no ambiente? A sociedade é uma relação de dependência. Então, assim, são seres, as abelhas, as formigas e os cupins, que podem viver sozinhas, mas têm maior chance, maior pot potencial de sobreviver quando estão juntas. Então, para o sucesso, existe uma relação de dependência. Há o comensalismo. É, indivíduos que aproveitam as sobras do alimento de outro indivíduo de espécie diferente, mas sem prejudicá-lo. É o exemplo do urubu e da hiena. O inquilinismo é um indivíduo que usa o outro indivíduo de espécie diferente para se abrigar ou se proteger, certo? Como é o, o exemplo aqui do caranguejo ermitão, mas também sem prejudicá-lo. Temos também o mutualismo, que são espécies diferentes que prestam benefícios recíprocos. Então é o exemplo do pássaro que come carrapato dos rinocerontes. O rinoceronte ali ele vai ter a sua vantagem de se livrar de seus parasitas e ao mesmo tempo o pássaro tem o seu alimento. O predatismo, que é a relação mais conhecida de todas, é a relação predador e presa, como é o exemplo do leão e da zebra, em que espécies diferentes vão matar umas às outras para a sua alimentação. O parasitismo é um parasita que vive externa, como é o caso do carrapato aqui no rinoceronte, ou internamente no seu hospedeiro, de espécie diferente, lesando-a e podendo mesmo matá-la. Exemplo, piolho, vírus, bactéria. E a competição, que é a luta pelos mesmos recursos, então... Pode ser entre a mesma espécie ou de espécies diferentes. Quando nós falamos da mesma espécie, nós nos referimos à luta pela fêmea, certo? À luta por território. É uma competição. Os desequilíbrios ecológicos. As principais causas. O desmatamento, certo? O que o desmatamento vai provocar? Alterações climáticas, o desaparecimento de abrigo para muitas espécies, o desequilíbrio de cadeias alimentares, a erosão e o empobrecimento do solo. A poluição ambiental. Ambiental é de todo o ambiente. Então, tem a poluição das águas, a poluição do ar... Certo? Nas águas é a liberação de esgotos, de agrotóxicos, de produtos químicos, industriais, de petróleo, que vão poluir aquela água de tal forma que ela não, vai ser, não poderá ser usada para qualquer tipo de fim, a não ser que ela passe por um tratamento. A poluição do ar, os gases lançados pelas indústrias e pelos veículos, como é o exemplo do gás carbônico, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre certo? e o CFC, que é o cloro carbono. A eutrofização é outra, é basicamente a poluição das águas, né? Quando ocorre é, o excesso de matéria orgânica nos rios, os dejetos de fezes, por exemplo, que são é, muito frequentes, há um crescimento muito grande de bactérias e micro-organismos. Então, é a eutrofização da água, é esse crescimento bacteriano. Vamos agora para o nosso exercíciozinho de fixação, para ver se a gente realmente compreendeu os conceitos trabalhados nessa aula. Eu digo para vocês que é muito importante vocês pausarem o vídeo e tentar resolver, porque é somente assim que a gente aprende, tudo bem? Então vamos lá, vamos às respostas. O que é um ecossistema? Dê um exemplo. É um conjunto formado por comunidade e ambiente. Por exemplo, o oceano e os mares são ecossistemas, bem como as florestas. Segunda questão, organize com os seguintes seres uma cadeia alimentar, a lebre, a bactéria, o capim e a onça. Tudo começa com o capim, que é o produtor, vem a lebre, que é um herbívoro, a onça, que é um carnívoro e a bactéria, que é um decompositor. Terceira questão, qual a diferença entre comensalismo e parasitismo? No comensalismo, um indivíduo aproveita das sobras da alimentação do outro sem prejudicá-lo, enquanto no parasitismo, um indivíduo se alimenta do hospedeiro, prejudicando e podendo levar à morte. Quatro, qual é a consequência do aumento de monóxido de enxofre na atmosfera? Produzem a chuva ácida, que provoca a, a corrosão de objetos metálicos e prejuízos à saúde.